What's up guys! Hoje eu estou aqui com minha noiva Noiva Com minha noiva Noiva Noiva Isso, noiva Minha noiva E aí galera? A Michelle do canal, a gringa agora sou eu eu já fiz um vídeo, na verdade era no meu outro canal, se chama Gringos no Brasil Falando sobre como que é namorar uma brasileira Como a gente está noivando agora, quero gravar mais um vídeo para vocês Falar sobre as diferenças E não é que eu já noivei uma americana Mas acho que eu sei as diferenças só por causa da, dos filmes, dos meus amigos Da minha irmã Da minha irmã então, vamos lá. Tá, a primeira coisa que eu acho que a gente encontrou era os costumes de noivar. É, do ato de noivar, né? Aqui nos Estados Unidos tem costumes que todo mundo tem que fazer e aí no Brasil é um pouco diferente, né? É. A primeira coisa é sobre o anel de noivar. Aqui nos Estados Unidos você, tipo, 95% das pessoas usam um anel de diamante, assim Isso é algo que eu sempre quis fazer quando eu noivasse É E já no Brasil, tem gente que dá o anel, existe esse costume mas não é tão forte quanto aqui, é. eu acho, né? Eu acho que existe muito do costume, principalmente por causa de filmes e tudo mas não é um costume extremamente brasileiro fazer isso é. Mas ela também quis, né? Ah, eu sempre quis o anel <risos> Fiquei super feliz quando eu ganhei Uh, comprando manel é parte 1 um, Né? É. Parte 2 e é para pedir né? Na verdade a parte 1 um mesmo é pedir para os pais aqui, né? Sim, sim Para os pais da noiva O pai da... Ah, pro o pai da noiva uh, Normalmente é só o pai Eu perguntei para os pais dela Porque tipo Não, edição... é, não é costume no Brasil muito, então... Eu... Mas é bonitinho, eu é. gostei que ele fez. É muito forte esse costume também. É tão forte quanto comprando um anel de diamante. É, e no Brasil de novo. Algumas pessoas fazem, é. mas não é tradição, não é um costume muito grande. É. Então isso é algo que é mostrado nos filmes, nos séries americanos e algo que realmente é verdade. <risos> Tá, e como eu te pedi então? Você pode cantar? Eu canto. Uh -huh. A gente, foi tão lindo! A gente tava em Las Vegas numa viagem de trabalho do Brian Eu acompanhei para poder conhecer Las Vegas E na nossa última noite lá A gente foi passear numa roda gigante Que é a maior dos Estados Unidos? Acho que é a maior do mundo Ou a maior do mundo, é tipo enorme E são cabines em que dão pra, dá para entrar, o que? 15 pessoas? 20 15, pessoas? 15, 20 pessoas, Dentro é. de uma cabine. E daí tem as cabines que você só entra e não tem nada e tem as cabines em que tem um barzinho dentro e um, <risos> e um barman. Então a gente pegou essa porque um é... Um o... barman? Barman? Bartender, né? Bartender? Mas como vocês falam no e Brasil? Você... O certo é barman ou bartender? Aqui? É. Bartender? É, então é bartender. Então a gente pegou esse porque é open bar e nem era tão mais caro do que o normal Então a gente achou que ia valer a pena é, na nossa última noite em Las Vegas Porque você pode beber quanto quisesse É, e é tipo, a volta toda dá uns 40 minutos, meia hora Não, não me lembro <risos> É, então Mas enfim, a gente lembra do pedido, tá? É. Quando a gente chegou lá no topo o Brian falou assim, ah, vai pegar dois shots pra gente. Vamos virar shot de whisky. Cheguei oh, a shot. Aí eu virei, fui pro barzinho ali, tava esperando o cara fazer whisky. Quando eu virei com os copos, ele tava de joelhos com a caixinha do anel aberto. Yeah. She said yes! Woo! Yeah, Isso é ótimo, bem feito, bem feito. Obrigado. Não, isso foi bom. Parabéns! Parabéns! Parabéns! E aí, eu não sei se é porque ele tava nervoso ou porque eu não dei tempo, mas ele nem perguntou nada. Eu só comecei, sim, sim, sim, sim! <laughs> E foi legal porque todo mundo ficou, ficou muito feliz que eu pedi e... É, todo mundo veio abraçar a gente, tipo, falando Ela falou sim, ela falou sim é, Só que ficamos muito bêbados É O resto da noite. <risos> noite Mas foi super legal, foi super bonito Mas e... enfim, sempre você tem que fazer um show, na verdade, quando você tá pedindo para mulher em casamento, é, né? É. Isso é bem comum aqui nos Estados Unidos. Mas eu falei para ele que não podia ser no restaurante o diamante dentro de um copo de champanhe. É, isso é muito muito clichê. Eu falei é, muito não. Clichê. Seja criativo quando for pedir. E ele foi. <risos> ok, agora eu quero falar como que é morando juntos aqui nos Estados Unidos. Mas aqui, quando você namora, é, você não tem que morar junto, tá? Igual no Brasil. Muita a é. gente espera para morar junto depois que casa. E muita gente mora junto antes de mas, noivar até Mas eu falaria que aqui a maior diferença é que quando vocês... Tipo um relacionamento normal As pessoas vão morar juntos antes de noivar, noivar Porque é mais comum namorar com seus pais aqui nos Estados Unidos Então normalmente é. antes de noivar as pessoas vão morar junto morar Mas junto. eu até concordo porque morar junto é muito diferente de namorar e aí você Sim. acaba fazendo um teste no relacionamento para ver é. se dá certo ou não, né? É. Mas a gente já tá acostumado a morar, morar juntos, né? É. Seria a mesma coisa se eu fosse namorando ou noivando uma americana. Mas o que é legal que a gente pode fazer aqui nos Estados Unidos é falar em português Fora da casa, no público, na frente das pessoas, e podemos falar qualquer coisa e eles não vão nos entender. Uh -huh. Isso é muito legal. Muito legal. <risos> tipo, você nem, nem precisa pensar em, que, em o que você vai falar no público. É, assim, existem brasileiros aqui, então a gente pode acabar nah. falando algo na frente de um, mas as chances são tão pequenas. É e algo que é um pouco difícil tá ficando um pouco difícil agora estamos começando a planejar nosso casamento ai que dor de cabeça mas é assim se rola casamento aqui nos Estados Unidos, a família e amigo, os amigos dela vão ter que viajar muito um, com certeza vai ter pessoas que não podem vir é. mas é a mesma coisa se Uh, rolar no Brasil, né? Com minha família é. e meus amigos Então a gente ainda também tá decide onde é que a gente vai fazer, né? É. Eu acho que seria melhor fazer o casamento no Brasil porque é. nós vamos pegar em dólar, né? E como, é. tipo, Um dólar vale mais no Brasil do que aqui. aqui Então tá sendo uma dor de cabeça essa decisão do casamento por enquanto. Algo que é relacionado a isso Qualquer país que a gente mora um de nós vai ficar longe da família e dos amigos é. Uh, isso é muito acho que isso é a coisa mais chata de to de todos é, é, é a uh. coisa mais difícil de mudar para outro país uhum. é isso realmente é, um, é uma dor de cabeça é, essas coisas e é. são coisas que você nunca pensa antes de fazer é eu nunca pensava que eu iria pensar sobre essas coisas em relação ao, ao meu casamento né? <risos> Pois é E muitas pessoas nos perguntam qual língua falamos entre nós dois, né? É. Isso é difícil responder porque falamos inglês metade do tempo e português metade do tempo Talvez um pouco mais português para eu não esquecer perder. É, é perder. eu acho mais português Acho que mais português também E eu sei isso é difícil acreditar Porque meu português piorou bastante é. Mas é que agora você só fala comigo Você é. não tem as suas aulas de português O Alex, minha família é. Com quem você conversava, né? Mas eu estou praticando Eu não estou estudando português como eu tava no Brasil é. Mas pelo menos eu estou usando meu português Tipo, o nível que eu tenho é, ah. E eu tento corrigi-lo e ajudar para ele realmente Sim. não, não Mas perder. É difícil quando. Tipo, foi muito fácil aprender português no Brasil. É. Muito fácil. A mesma coisa se vocês vieram para os Estados Unidos para aprender inglês, é, muito, é mil vezes mais fácil aprender a língua quando você está morando no país, é. né? Mas mesmo quando eu estava na Ásia com você e depois eu fui para o Brasil o meu inglês deu uma piorada quando eu voltei para o Brasil porque eu não falava mais Sim, sim E no meu intercâmbio eu tinha que falar inglês todo dia é. Então, realmente, piora É Mas é isso gente, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês ainda não se inscreveram no canal dela Vai lá, curtir é muito legal, muito bacana o canal, tem assuntos diferentes na, na visão dela. É, espero que vocês gostem, vão lá, se inscrevam, curtam os vídeos. Já tem vários vídeos lá. Sim. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Não Oh, my God! This... Okay, can I pause this? <laughs> so what is what is happening? These outfits.